Eu tava agredindo a senhora. Que... Agrediu a senhora a aí. Ritmo? Aqui, esse rapaz, de... esse senhor aqui é testemunho. Ali, senhora. Oi? Ela tá ali? Tem que achar a senhora ali. Na verdade, meu? Irmão, você vai aprender a não bater na sua esposa. Você tem que respeitar a mulher. Mulher não é feita pra ser agredida não. Se bate, mulher um nem com uma flor. Cadê ela? Não, não. A mulher dele não. Nossa senhora. Apesar da situação, você falta pra caralho. Valeu, você. Tamo junto. Aí depois eu vou falar que foram vocês que bateram é. nele. Ainda tá bem que tá filmando. Aí. Ainda tá bem que tá filmando. Aí, ó. <risos> Filha da puta! Vem, aí, mano? Tranquilidade, nego. Faz. Olha, ele bateu naquele. Tira a mão do polícia! Ele bateu nesse chão. Para de também. forçar, irmão. Para de forçar. Eu tô na moral aqui, ó. Não quero violência. Bagulho é paz. Mas fica na moral. A população não tá com você não. Todo mundo viu o que você fez com sua esposa. A população que me chamou no meu carro. Eu tô de, de folga. Não vou te matar não. Se você quiser te matar, o problema é seu. Eu tô cumprindo a lei aqui. A população que me chamou no meu carro. Eu tô na minha folga. Eu trabalhei o dia todo para ver um, um safado batendo na esposa. Acho que é a mãe dele, Gabriel. Se eu trouxe o por ligada lá dois, lá. acho que é a mãe dele. É, Pediu? É, é, é importante estou aí na, na delegacia agradecer pra que prestar queixo também, que é o senhor. dela, não, Não, ela certeza. Não, que ir. Ela vai, ela vai. vai. Se não... Um clima de ação incondicionado. É. Aí, tá com a cara vermelha já. ele se bateu. Olha, Olha só, foi ele que se bateu. Ele se bateu. Tá filmado, tá se filmado. filmado. Tá ouvindo tá aí? Bom. Tá ouvindo. É até bom que esteja ouvindo. Tá filmado. Pô. Tem nada editado aqui. Se bateu aí, ó. Fica quieto. Fica quieto. Você pode ter vários problemas com as nossas esposas, com as nossas mães, com as nossas amigas. Mas você é um homem, irmão. Você tem que proteger a mulher. Deus te fez para proteger a mulher. E não sacanear e bater. Tá com raiva? Vai fazer alguma coisa contra o vagabundo quando ele permite. Faz prova pra polícia e vai prender vagabundo. Tem que pedir desculpa primeiro à sua esposa, a Deus e depois ir lá no capa preta se explicar. Eu tenho que senhora Eu tava dando porrada aqui na coisas Mão todo respeito, você vai colocar aí, a música não ele ele funk aqui. não Tu vai escutar funk aí, quando você estiver liberado Tá licenar você, você, você vai colocar funk né? quando eu você estiver liberado aí, Tá de papai. sacanagem tu tem que respeitar gente. a figura do policial aqui Tá de sacanagem Tá querendo conseguir preso, não tá não? Já vai entendi. colocar funk sim É, o maluco meteu o funk Ele tá imobilizado aqui, estica a perna, porra Valeu, é, aqui quase chegando na praia já Qu A gente chegou aqui, o Gabriel tá com ele aqui O Gabriel Monteiro imobilizou ele aqui Tá imobilizado aqui Tá? É, valeu Qual você tem, rapaz? Pode falar a sua idade? Você é um cara que possivelmente é mais velho do que eu. Você deveria ter mais consciência do que eu, pela sua idade. Não adianta você meter de marro pra cima de mim, marrento, brabão, e fazer essa vergonha, essa sacanagem que você tava fazendo no meio da rua. Tem que ser brabo, sabe o que? Estudando. Passando no concurso público, tem que ser brabo, você está fazendo o quê? Trabalhando, ajudando a nossa sociedade. Seja brabo assim. Filha, ela disse que era um dela. É lógico que você não pega o que acabou, eu não Ô, molhando. Chega perto. Irmão, olha só. Tá sendo baixo, Vai resistir? bom, já tem bom. não tem. Te o que acontece? Ela vai, ela vai, ele vai, o senhor vai, chega lá, o senhor vai falar o que aconteceu ele te agrediu também. Não. Não, não agrediu. Mas tem um... acho, uma senhora... parada, queria me bater. É, eu eu me acho. Acho. Não, mas isso é ação condicionada. Se ela querer ir ou não, vai, já tá bom. Vai vai ser constatado o fato. de graça. Irmão, se eu confiasse em você, eu não estaria te prendendo. Não adianta querer me ensinar a trabalhar não. A polícia militar já fez isso pra mim. Ô Pé. Tá. Alô? Tá. Boa noite. Aqui, tudo bem? Desculpa aí, é, tá? Obrigado. Bom. bom trabalho você, Bom Já não foi no supervisor? Falei. Falei ligar para o salvo, consegui, passei para o supervisor. A gente Ele esquece que antes policiais nós somos filhos, nós temos filhas, nós amamos diversas mulheres. São minhas tias, a minha mamãe. Nunca vou aceitar a situação dessa aí horrorosa que você fez. dois só. Segura-me, segura-me. Tô você tá de vai vai tentar correr. Não, vou correr nada, não escuta. Não, foi tipo, é. correr, pode me aplicar cabo. Porque... É. Você vendo? Você, tá você, tá você, tá é é você é bandido? Você é bandido? O bandidão aqui, ó. o bandidão aqui, ó. A polícia aqui, o bandido aqui. É assim que é, parceiro. Tu não é bandido? Olha como é que você está. É agora como que o policial tá? A A E mobilizando o cidadão. Você viu? Eu a mão. Mão Ah, bateu nela, todo mundo viu. Levanta aí. Levanta, tira a mão de mim. Levanta pra levanta. levanta, agora. Agora sem graça. Vai Joga, joga pro chão. Joga pro chão, joga pro chão hoje. Vai é mal, Não vai hoje é mal, não, só vai não, não, não. Calma, calma, vai tirar o olho dele, Gabriel. Calma, calma. calma tá tranquilo, tá tranquilo. Calma, calma. Não, não. É só, só os meus necessidade. Tá o okay. que, Eu sei, pô. Calma, não tem, mano. Você vai tirar o olho dele assim, pô. Existe comentário de segurança pública, não, é? <risos> A gente, quem deixa polícia policiais trabalhar. O ah, cara tava batendo na mulher. Ok, é. Quer defender as pessoas de cara. mulher? Não, não, não. Tem calma, quem, calma, tá vendo tá tá tá tá assim, é. Tem não, não. Tem senhores, fugir, que que tá vendo assim, é. Vagabundo tentou é, fugir, Tentou fugir, pô. você viu alguém viu a agressão aí? É isso aí, Gabriel! Não, não. A gente leva a viatura lá, gente. A gente leva lá. Filma mesmo aí, ó. Cidadão de bem trabalhando aqui, ó. Tem que filmar a polícia, tem que filmar. Esse escusão aí. Eu não protegendo a polícia militar não, pô! Isso aí é vagabundo, porra! Tá certo, tem que filmar, porra! Parabéns! Parabéns, parabéns Gabriel! pelo trabalho! Parabéns, Gabriel! isso aí, ó! É isso aí! Eu botar resistindo lá dentro do, da viatura Vou pegar aqui dentro! Vou pegar meu carro, pegar meu carro aqui, ó! Mais um bateu na mulher aqui na frente de todo mundo foi preso. Bateu na senhora de 60 anos. Que isso, gente? Cadê a mulher? Ele bat dentro, pra dentro do prédio pra prédio, ela ela Mas ela vai, o policial falou. Fiz tudo e ela não quis. Bateu o que ele bateu nela, gente? Jogou no chão. Vagabundo, né? Vagabundo falando. Obrigado. Obrigado. respeitar a polícia, irmão. Pode, calma aí. Obrigado. Parabéns, Obrigado. Obrigado. Obrigado por Eita. Eita, porra, valeu. Parabéns, Obrigado Obrigado. Obrigado. Obrigado. Lá Obrigado, valeu, valeu, irmão. Pegar meu carro, vou na frente. Gabriel, vivo aqui pra mil pessoas no Instagram. Pessoal, nós temos que respeitar as mulheres. Nunca eu vou deixar, ó, tô sendo de serviço. Nunca vou deixar uma mulher ser agredida na minha frente. Gabriel, sabe quem vai ali no junto lá e testemunha também? Tinha dois, dois ali. Eu vou também como testemunha. Irmão, tô segura seguro aí? Pedi outra viatura. Pra conduzir a senhora. Show! Deixa é todo mundo junto. Show de bola, vou te tá. esperar então. Obrigado. Obrigado. Valeu. Deixa abençoar <risos> aí. <risos> Obrigado. Tá ao vivo no meu Facebook, agora que eu. Caramba. Falei pro cidadão, meu Deus. Oi, oi. Fala, chefe. Fala. Vai apresentar? Vou lá. Provavelmente tem um de sete, entrou no programa e vai passar de Beleza? Eu vou agora ou esperar? Espera aí, pai. Vou esperar então. eu vou pedir outra pessoa para levar o jogo. Obrigado. Não, tá. Obrigado pela eliminação, tá? É. Pessoal, é o seguinte, tava. Trabalhei o dia todo hoje. Pô, trabalho longe do meu estúdio. Pô, sai de um de um trabalho, venho pra outro, venho pro estúdio. E.. Porra, cena deplorável. Não tem como aceitar. Sou policial 24 horas. Só tô honrando o que qualquer policial militar faria. Desde com a gente, pessoal. Tamo junto.